me diga uma coisa, você tá aqui no canto direito de Xeribá, né? Aham. Uhum. Mas aqui não é tua área não, né? Aqui é onde eu fui criado, a minha família foi toda criada. Aqui no canto direito? Aonde que era a casa de vocês? Aonde é aquela casa feia ali agora, a casa do meu avô era ali, aí vinha o caminhão beirando essa estrada, passava um caminhão que era a pedreira. Quando o, o Zé Russo explodiu aqui na frente, pedra por aqui tudo, para tirar pedra aqui para as obras de rua. É verdade que a Rua das Pedras foi calçada toda com as pedras daqui? Dizem. O Otávio fala, o Otávio que fez a Rua das Pedras. Na casa do Otávio, do arquiteto, tem uma pia feita de pedra que saiu daqui. Destruíram tudo isso aqui? É. Destruíram só não aqui como a cidade inteira, né? Agora me diga uma coisa, você às vezes vem aqui em Jeribá, dificilmente eu te encontro aqui no canto direito. vem fazer o quê? Pegar o um marisco, nós estamos no morro do marisco. Raul, tá vendo esse morro aqui? É. Aqui tinha uma trilha, que saia lá em cima. Esse morro todo tinha muito cabrito, quando meu avô teve sete filhas, foram sete casamentos aqui, era seis sábado domingo de casamento. Matava os cabritos, a gente sentava aqui, tirava marisco. Matava peixe à vontade. Tinha horta, tinha roça. Tinha um campo da aviação que tinha um poço que a gente ia rolando no barril até lá pra vir, pra trazer água pra viver. Esse, esse era o buzo, esse era o buzo bom. Sente saudade? Muita. Mas toda vez que eu tenho saudade eu vim aqui no campo. Peço licença, dou a benção meu avô, minha avó, minha mãe. E estão enterrados aonde? Lá em Santana. E eu, como é que era a casa de vocês aqui? A casinha de telhado baixo. Em função do muito vento, né? Que é o que o Otávio implantou na cidade Pé direito baixo, telha velha Quintal cheio de casca de marisco gigante, caniço Muita galinha, pé de tartagiba Cozinha era dentro da casa? Dentro de casa, por uma lênia Banheira? Banheira era dentro de casa, a gente ficava sentado no trano olhando o mar Acabava de soltar o barro, pegava o balde, vinha correndo Se lavava, pegava o balde, ia lá e jogava no vaso e, o... e quando dava a lestada? Vento forte? É, igual hoje. Não há na não. não? Não, não. Nem maré alta, não entrava. É não, o mar quando ficava de ressaca rodeava a casa do meu avô. Depois da ressaca a gente andava na praia cantando brinquedo. Desde a época já existia lixo no mar, né? Carrinho, bola, furada, boneca sem cabeça. Já havia muito. Você tem quantos anos, Sérgio? 57. Muita saudade. Muito, muito. O que, que você acha? Búzios, aldeia de pescadores, para Búzios, cidade do turismo? Mudou em função de algumas coisas. Búzios era um lugar de descanso, hoje é um lugar de badalação. E depois que fizeram Via Lagos, popularizou a cidade, entrou a política, e deixou crescer a cidade de qualquer jeito, que eu tenho uma inveja de Paraty, quando eu já te falei isso, que Paraty preservou seu patrimônio. Hoje, pô, virou um lugar de especulação imobiliária, de especulação de droga, de muita gente, muito povo, muito tudo. cara. O que que você faz na vida hoje? Eu, Além de pegar marisco? Eu vivo, eu pego onda, gosto de pedalar, gosto de mergulhar, faço minhas artes para viver, reciclo. Ah, como é que tu faz isso? Como eu faço o que? É arte? Esse, é isso. Eu desmonto o barco, cato tudo na praia, rede, boia, tudo que eu vejo que dá para trabalhar, né? Já fiz muito brinco com casca de marisco. Muito. Parabéns. Obrigada. Me diga uma coisa: você tem os olhos claros, hum? uma pele clara, uma, o buziano característico é mais moreno, tem os olhos mais escuros. Que mistura tem essa de sangue em você? É um pouco português e um pouco espanhola. Não teve índio, não. Né? Não. Se bem que o irmão do meu avô, a mulher dele, atrás, eram cinco casas. Do Zezé de Mirica, meu avô, e dos irmãos dele. Trouxe atrás dessa casa grande aqui, não é? É indo em direção a Tupuz, A casa do meio ali na entrada onde eu clube, ali tinha uma casa antiga e tinha uma senzala. Tinha uma senzala ali. E existe essa porta até hoje em uma das casas que me falaram. Que o cara pegou a porta quando comprou. E fez a porta da casa dele. Mas é difícil de ter, né? Difícil acreditar. Quando começaram a fazer esse condomínio, quando vi os caras cavucando, eu corri ali. O cara eu perdi alguma coisa, eu perdi a, a, a, a relíquia da minha família. Como assim? Não, aqui deve ter alguma coisa enterrada meus avós. Aí achei casca de sacuritá grande, um pedaço. Que que é sacuritá? sacuritá é um crustaço que dá aqui junto com o marido. é Muito bom, muito forte. E tinha outro pedaço de umas coisas ali, mas se cavar bem ali ainda acha algumas coisas, os sambaquis buzianos. anos. Fala aí sambaqui. outro me falou que lá no canto esquerdo, embaixo daquela arrueta, tinha um sambaqui, começaram a pesquisar e de repente desapareceu a pesquisa. É, como tudo no Brasil, né? Lá eu já vi crânio de índio. Eu trabalhei no condomínio na Ferradurinha, os caras fazendo obra achavam crânio, osso de índio enterrado lá. Não, mas na verdade, o, o nosso planeta Terra é um cemitério gigante, né? De bilhões de anos, tem tudo enterrado. E o garoto já estava limpando o quintal dele: vou jogar fora, vai jogar fora, não existe jogar fora, tá dentro do planeta, vai jogar fora onde? Terra, faz adubo, Deve jogar fora. É isso aí, Sérgio. Valeu. Ah, você autoriza usar a sua entrevista na internet? Claro. Obrigado. Nada. O que é tudo? Meu nome é Fabiano da Costa, sou morador aqui do canto esquerdo. Estou com 49 anos, quase meia E tem histórias aqui que, né, se o povo não, não, não revivar essas coisas, né? vai ficando no esquecimento. Esse cantinho esquerdo, onde todo mundo vê aí, né, umas casas, umas moções, era tudo aqui. Eu tinha eu 49, tinha 10 anos de idade, chegou um casal de arqueólogo aqui, a gente estava surfando aqui, brincando. Aí começaram a fazer um buraco, mas, né, curiosidade, fomos lá olhar, um buraco de areia, fomos pegar um Aí voltamos, buraco de areia. Chegou de tarde, era um esqueleto deitado dentro do buraco e eles tirando a areia com o um pincelzinho. Aí a gente começou a fazer pergunta, um esqueleto, a gente a criança, nunca tinha visto um esqueleto Uma pessoa, né? Ficamos até meio um choque, assim, a gente, moleque E o cara falou que tinha um monte, aí deixou a gente mais em choque ainda que, Pô, tinha um monte de esqueleto onde a gente brinca? Nessa área, essa área é toda de casa, onde tá todas essas mansões, nas construções, caminhões à noite, caminhões à noite grande esses estrancado grande, tiraram muito fêmur, muita cabeça dos índios antigos, que ninguém sabe que povo era, botaram tudo nos caminhões e levaram. Sendo que no do, do caminho caiu uma cabeça de um crânio gigante, que uma senhora, não sei o que ela fez, mas um crânio gigante. Mas são um coisas que o casal que era arqueólogo, não sei dizer para vocês, não é possível, se encaixar. Falaram que iam interditar o morro, que isso aqui era um sambaqui, que era uma relíquia. Não sei o que aconteceu com eles dois, nunca mais voltaram. E não tem em nenhum jornal de bus isso não. Isso é uma história que meio que enterraram, porque precisavam fazer essas mansões de frente para o mar. Aí, ó, tudo sambaqui. Depois o senhor vai... a câmera ali vai mostrar mais para frente... É, o sinal de Sambaqui é conforme a, a terra que você vai vendo, que tem uma parte que é ouriço que eles enterravam com, não sei porque é um ritual deles. Conchas, né? ouriço E ali vai ver, ali na, na beira da praia, da pedra ali, ó. E você vai ver que tá tudo ali, falando, oi, oh, tô aqui, um Sambaqui. Obrigado. É, história de Bud, mas história que tá sendo devagarzinho enterrada, né?